Boa noite aos vereadores, boa noite aos nossos servidores, João, a Siene, a Neia, que se faz presente. Sob... Boa noite a todos que nos acompanham em vossas residências, sobre a transmissão online da nossa Câmara Municipal, sobre a vocação do nosso bom Deus, eu declaro aberta a 35ª sessão ordinária da nossa Câmara Municipal e passo a palavra ao primeiro secretário da mesa, o vereador Alexandre Augusto Nascimento, para o trabalho da leitura da ata da sessão anterior.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 da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Bairro de Jacaré, Estado do Paraná. A Câmara Municipal de Bairro de Jacaré, Estado do Paraná, instalado na Rua Rui Barbosa, 98, centro, às 19h30, do dia 1 de 10 de 2018, sob a presidência do vereador Jorgeão Pereira Filho, secretariada pelo vereador Alexander Augusto Nascimento, com a presença dos vereadores Edalberto Alexandre Goulart, Isael Dutra, Edivaldo Nascimento e Wagner de Freitas Aguiar. Estando ausentes, os vereadores Elisberto Garcia Antunes e Léo Zanata e Edmar dos Santos. Estando presentes também os servidores do Legislativo Edneia Maria Camilotti, Luciene Regina da Silva e João Penteado da Cruz. Antecedendo a abertura da sessão, foi proferida uma oração em ação de graça. Após isso, o presidente desejou boa noite aos vereadores, servidores e aos visitantes. Senhor Daniel Gonçalves da Costa e esposa Edivaldo Guzmão e Toninho Servidor do Município e as pessoas que acompanham a sessão transmitida pelo canal da Câmara Municipal na internet. Declarando em seguida aberta mais uma sessão ordinária. Em seguida, passando ao seu expediente normal, ao senhor o presidente determinou ao primeiro secretário da mesa Alexander Augusto de Nascimento que procedesse a leitura da ata da sessão anterior, que, não tendo havido impugnação, a mesma foi considerada aprovada. Em seguida, o presidente fez a leitura do sumário do expediente recebido pela mesa. Leitura do ofício 1-2018 de Marcela Calisto, coordenadora do evento, primeira corrida em memória Miguel Calisto, solicitando patrocínio, Leitura do projeto de lei 23 de 2018, de autoria do Poder Executivo, súmula, dispõe sobre alteração do anexo 1, Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, da Lei Municipal 466 de 2012, que na sequência foi encaminhada para as comissões de Justiça e Redação, Educação, Saúde e Assistência Social, para suas devidas análises e pareceres. Leitura do Projeto de Lei 27, de 2018, de Autoria do Poder Executivo, súmula dispõe sobre a utilização do sistema de banco de preços e da outras providências, que, na sequência, foi encaminhado para as comissões de Justiça e Redação, e Finanças e Orçamento, para suas devidas análises e pareceres. Após o expediente normal, não tendo matérias para a ordem do dia, Antes de encerrar a sessão, o presidente dirigiu algumas palavras ao senhor Daniel Gonçalves da Costa, agradecendo pela presença na sessão e pelos trabalhos prestados na Câmara Municipal, quando esteve por mais de 20 anos como secretário executivo e concluiu desejando um bom descanso, com muita saúde e muita paz, que desfrute de sua aposentadoria. Em seguida, os vereadores presentes também dirigiram palavras de elogios e de agradecimentos pelo conhecimento compartilhado, desejando ao senhor Daniel uma ótima aposentadoria. Na sequência, o presidente convidou o senhor Daniel para que tomasse lugar junto à cadeira de presidente, para que proferisse o discurso final. Iniciou agradecendo o presidente Jorge e vereadores pela amizade, também se dirigiu aos servidores pela convivência, e aprendizado, experiência e conhecimento acumulado, narrando um pouco de sua passagem nesses anos dedicado à Câmara Municipal. Posteriormente, se dirigiu aos vereadores individualmente, salientando as características de cada um durante o período de convivência. Também se dirigiu à servidora Edinéia pelos anos de convívio, trabalhando juntos, agradeceu a todos pela despedida. Em seguida, o presidente solicitou de modo especial que o senhor Daniel encerrasse a sessão e este assim o fez. Como amigo, funcionário e secretário executivo, declarou encerrada a sessão ordinária. O vídeo da sessão encontra-se na íntegra no canal da Câmara Municipal no YouTube. E para constar, subscreva presente ata, que após lida é submetida à apreciação do plenário ser considerada aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário desta Câmara Municipal. Obrigado, secretário. A ata está em sua discussão e aprovação. Não recebendo nenhum manifesto, declaro a ata aprovada. Quero justificar aqui a ausência do vereador Léo Zanata. ele me ligou, não está passando bem, foi para o hospital com problema de pressão alta, então fica justificada a falta, a ausência do vereador Léo zanata Dando sequência à nossa sessão, e estando dentro ainda do expediente normal, temos o ofício de número 05 de 2018. A presidência da Câmara Municipal, na sessão de 1 do 10 de 2018, veio a passar Projeto de lei de número 23 de 2018 do Poder Executivo, dispondo sobre instituir o plano de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no município de Barra de Jacaré, Estado do Paraná. Recebendo os presidentes das comissões, veio a encaminhá-los para seus relatores. O relator da Comissão de Justiça e Redação encaminhou o aparecer apontando divergências na redação dos documentos, sendo assim... Aguardamos para que as definições acerca do projeto sejam realizadas para que esta comissão venha apresentar o seu parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barra de Jacaré, Estado do Paraná, em 8 de outubro de 2018. Alexandre Augusto do Nascimento, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Então, né, a gente fica aí no aguardo do Poder Executivo com o Legislativo para que possa ser acertado o projeto e darmos andamento. No projeto. Enquanto isso, o projeto fica parado e aguardando respostas. Passando a sessão para a ordem do dia, temos um projeto para votação em pauta do projeto 27-2018, que dispõe sobre a utilização do sistema banco de preços da Outra Providência. Artigo 1. Fica instituído no âmbito do Poder Executivo do município de Barra de Jacaré que é a pesquisa de preços para aferir o preço médio de mercado nas compras e contratações públicas. Todos os vereadores né, têm o um projeto na mão, eu dispenso a leitura dos outros artigos e também da justificativa. Agradecendo a Comissão de Justiça, Redação e Finanças do Orçamento por arar seus pareceres para estarmos votando o projeto hoje. Então o projeto ele vai para a sua primeira discussão, vereador Edalberto. É, boa noite a todos. Boa noite aos servidores, aos ouvintes que nos assistem em casa. Quanto ao projeto, é, é um projeto que vem pedindo né, para que se adequa a, a numa lei aqui da, da licitação. E vou estar procurando mais informações sobre essa semana, sobre o projeto, para estar analisando melhor. Sem mais. Palavra, vereador Osberto Garcia. Palavra, vereador Alexandre. Mais uma vez, meu boa noite a todos. Esse projeto chegou em nossas mãos aí da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Um projeto ainda a gente. Não vamos negar que é meio que confuso, mas na qualidade de presidente da comissão, dei meu parecer favorável para que o mesmo possa ser tramitado nessa casa de lei. É, hoje vou estar votando favorável, pois já dei meu parecer, porém estou à disposição com os demais vereadores que estão na dúvida para a gente procurar o setor do executivo para maiores esclarecimentos, porque o projeto aqui não pode ter dúvidas. É, a gente viu aí uma, posso dizer, com a notificação aí do, do Ministério Público, para que se ada, é, adequa, né? para que entre nos critérios aí é, pedidos. A gente pode, é, podemos observar nesse projeto que está sendo aí, até hoje, de forma irregular, né? porém, está vindo tramitar aqui para que possa ser feito de forma certa, de forma normal, mas concordo com os vereadores que ainda tem dúvida do projeto, estou à disposição mais uma vez aí, para que a gente possa ter um melhor esclarecimento palavra ao vereador Vargas boa noite a todos senhor presidente boa noite novos vereadores a todos que nos acompanham nas suas residências e quanto ao projeto eu acho que o projeto está vindo para regularizar a situação, principalmente da da listação e da cotação de preço. E se é para regularizar, a gente tem que ser a favor. Eu sou a favor do projeto. Só uma discussão. Palavra, vereador Edmar. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Vereadores, servidores. O projeto é de suma importância para o município. Isso aqui vai, vai gerar economia, né? Tendo banco de preço, menor preço. Porque hoje é feito de uma maneira errônea, a gente sabe disso. Eles estão fazendo da maneira errada e o Ministério Público pediu para eles regularizar isso aí. E eles mandaram para a gente para regularizar. Se eles não tivessem mandado para a Câmara, nós não sabíamos que isso ainda estava sendo feito de maneira errada. Faltou aí um. A gente dar uma, pedir, mandar um ofício para eles, perguntando para eles como que era feito. Hoje eu sou a favor disso aqui porque eles querem regularizar. Se eles querem regularizar, estamos aí para fazer isso. Errado erramos não ter fiscalizado quando estava sendo feito errado. Agora, hoje, se eles querem regularizar, sou a favor. Palavra do vereador Edvaldo. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal de casa. Pensando questão desse projeto, também eu sou a favor, porque é para acertar uma situação. Desde que é para acertar uma situação, a gente não tem como ir contra. A gente vai resolver um problema que já estava errado, então a gente tem que consertar ele. Sem lição. Palavra vereador Zé Lutro. É, boa noite a todos, vereadores, funcionários, Silso, o João aí, e a todos de casa também que estão nos assistindo. aí. É, quanto a esse projeto, eu tive um pouco mais a fundo com ele aqui, fui lá, peguei o contrato e eu acho que está de forma errada isso aqui, porque eles estão passando o carro na frente do boi. O, o projeto está vindo para regularizar, mas já contrataram essa empresa, já estão pagando essa empresa, e agora vem para nós, para nós, provar isso aqui depois, que está tudo pronto lá no, já na, na prefeitura. Então, eu acho que o projeto não é legal para mim. Essa parte aí, o contrato está aqui, foi pago agora dia 20 de, de, 20 de agosto. É um projeto até bom, não é do ruim. Fui lá na solicitação, conversei com eles, é, de suma importância. Mas só que eu estou achando que está atravessando uma coisa que já é a segunda vez que o prefeito manda aqui para ser aprovado depois que ele já contrata que faz isso. Então, eu acho que da minha parte não está legal isso aqui, não. Projeto de lei de número 27 de 2018 vai para a sua primeira votação, vereador Adalberto. Como eu disse, hoje eu sou contra. Vereador Lisberto. Contra. Vereador Alexandre. Aprovado. Vereador Wagner. Aprovado. Vereador Dilmaier. Aprovado. Vereador Divaldo. Aprovado. Vereador Zé Oduta. Sou contra o projeto. Então, projeto de lei 27 de 2018 de autoria do Poder Executivo foi aprovado em sua primeira votação por quatro votos a três no plenário Eu declaro o projeto aprovado em sua primeira votação. Essa é a, era a única matéria que a gente tinha né, para a ordem do dia. Não consta em nossa pauta mais nenhuma matéria. Eu venho agradecer, agradecer a presença dos vereadores, dos nossos servidores, dos nossos visitantes, o Silcinho, que está aí. aí Eu não, fiz, é, é, não coloquei em nossas orações é, sobre as eleições de ontem, né? porque, graças a Deus, ter corrido tudo bem em nosso município, uma eleição tranquila. A gente teve lá em Andirá, eu, o vereador Edalberto, o Isael, eu, o Alexandre e a juíza falando que também não teve problema com as eleições no município de Andirá e também de Tambaracana. Então, a gente só tem a agradecer pelo o povo que compareceu, pela paciência que teve da biometria e que, se Deus quiser, que dia 27, 28, né, seja tranquilo no, novamente as eleições do nosso país e que seja decidida aí, né, o povo tem consciência, respeito um com o outro, para votar naquele que cada um acha que sonha e espera de ter um país melhor. Né? Muito obrigado pela presença de todos mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanharam em vossa residência, eu declaro a sessão encerrada.